E aí clanchadão aqui de novo, hoje a gente está vindo com Helltaker Jogo indie puzzle para PC totalmente gratuito Vou deixar link na descrição para vocês jogarem se quiserem Também vou deixar o link do canal do desenvolvedor Ele faz umas animações inspiradas em RPG muito legais Vamos lá, vamos jogar completo as soluções do puzzle Eu vou deixar na descrição numeradas né, Com o tempo certinho e o nome das diabinhas Vamos lá a história de Helltaker novamente é interessante, eu preciso de um narrador, por favor, me permita. Um dia você acorda em um sonho, um harém cheio de diabinhas, entretanto não é um sonho fácil de alcançar, pode custar sua vida. Quando diabinhas são envolvidas, nenhum preço é alto o suficiente. Você diz enquanto se aventura nas profundezas do inferno. Tá aí o nosso personagem. Muito bem vestido, dançando. E ali está diabinha, nós temos que também resgatá-la, mas convidá-la para o arém. Você tem o um número de movimentos no canto esquerdo e no, no canto direito é o número da fase. O R volta para o começo e a gente tem que concluir. Vamos ver se ver se é possível. Acaba os, os movimentos, você explode. Feito! Tá aí pandemônica, a demônia cansada. Nome pandemônica, serviço consumidor do inferno, como posso ajudá-la. E aí você vai escolher uma opção, se estiver certo, você avança. Se estiver errado, você refaz o último estágio. Posso servir não, ao invés disso? Que oferta doce, eu poderia beber algum café? Não sou eu mesmo, sem eu conquistamos a primeira demônia. Assim, oferecendo um lanche. Agora, esta fase já tem uns dentes no chão. Elas consomem dois movimentos por vez. Perfeito, modelo demônia da luxúria. Você e eu agora. Sem tempo, irmã. Um arém de demônios, seu tolo, elas vão te picar em pedacinhos. Eu tenho que ver isso. Beleza. Agora o bagulho já está mais complexo. Não deu certo. Agora deu cérebros, demônio triplo. Você é humano? Um humano de verdade? Por favor, nos leve com você. Feito! Ah, finalmente! Tem é tempo de corromper o Reino Mortal. Isso aqui tá mais punk. Foi Malina Demônia Azeda? Que legal, mais sem mais sincero. Nunca vi sua cara feia antes. O que você está jogando? Eu gostaria de jogar com você. O que? Videogames? Claro, por que não? Desde que seja. Desde que esteja, você esteja ok de jogar jogos baseados estratégia. De turnos. Tuts, tuts. O cara dele é muito engraçado quando pensa. Hum. Oh, de primeira, Strada? Strada? Demônia? Ei, ouvi sobre um arém, estou dentro Espera, eu tenho um sentimento de arrependimento Ah, tarde demais, eu vou, eu vou de qualquer forma Vai em frente e tente me parar As demônias são bem carismáticas Acho que agora vai Fez! Azazel, a anja curiosa, olha pelos céus, um humano vivo aqui, que está fazendo um humano vivo aqui no inferno, que incomum, procurando demônios. Ah, você também? Deixa eu, me, deixa eu adivinhar, tese sobre pecado moderno ou demonologia, nós deveríamos juntar forças. pouco. Agora acho que vai. Efeito! É Just Justice! Oh, Demônio incrível! Ah, você acabou de resolver esse é, quebra-cabeça? Que incrível! O via menu, quer se juntar ao meu aranha? Ah, isso totalmente soa como algo que eu teria feito. Claro, vamos! Quanto mais legal, melhor... está ah, escrito isso. Merrier, não, não sei tradição. <risos> Divertido? Feliz? Merrier, mais feliz. Ó, oh. é oh. hein? Lúcifera seu do inferno. Finalmente nos encontramos. Você se provou valioso passando por todos os meus desafios. Jure sua alma a mim e te farei o meu escravo mais valioso. Não, mas se quiser pode se juntar ao meu, hein? Você está tentando conquistar. Você acha que pode escravizar demônios de acordo com sua vontade? Eu posso oferecer café, jogos estratégicos, estratégia e panquecas de chocolate? Verdade, é isso. Você veio aqui e tenta me comprar com panquecas? Você está com sorte, eu tenho uma coisa por panquecas. Você me convenceu, esse arém realmente pode se provar divertido. Vamos falar assim. Feito! Deutados os oito demônios. agora vai hein Feito. Você acha que você realmente achou que poderia sair depois de tudo isso? Final ruim, muito bem. Você sente que morreu mil mortes Ainda que as chamas abaixaram de alguma forma, você de alguma forma você está vivo. Acabei de achar, invasor. Não morra ainda. Nós vamos passar muito tempo juntos, você e eu. Judgment, a procuradora, alta procuradora. E inicia a máquina de pecado. O sofrimento deve começar. Agora é tipo um chefe. Tem que evitar a todo custo os dentes que morrem instantâneo e as correntes que estão aparecendo? Elas tem a sombrinha para te ajudar a desviar. E aí ó, você vai dessa bicuda de na corrente. Você gostou da máquina de pecado, invasor? Sim. Se renda e me deixe consumir lo Não espere, não desista. Nós queremos sair daqui. Eu ainda preciso de café. Abandone a esperança, seu destino está selado. minha querida. Esse homem pode não saber, mas ele pertence a mim. Você, por favor, pode não danificá-lo. Silêncio! O trabalho real... Acaba de começar. Está <risos> prestes a começar. Oh! Oh! Oh! Quase, hein? Oh. das correntes pode tomar dano, não muito, a gente já tomou bastante mais uma eu acho que a gente é ela Jodem, essas correntes que te prendem são coisas que te trouxeram aqui seu ego, sua ambição e sua luxúria é o seu próprio torturador. Chega, procurador. Procurador, procurador, não sei. Eu te ordeno que pare. Nenhuma autoridade está acima da punição. Continue de Você está com. sei lá, você está com tudo. É, por favor, continue. Esse material é nota 10 até então. Eu deveria ser a rainha do inferno porque ninguém está me escutando. Ninguém dá moral pro Lucifer. Oh. Tomando Tomando duas vezes Acho que são quatro vezes que pode tomar Feito mais uma fase, se por acaso morre, você volta, não volta para o meu, volta para um parouro Você realmente acha que se soltaria das correntes? Você deveria saber Esperança leva a desapontamento e desapontamento a desespero As correntes de desespero são as mais deliciosas Você deve estar os... amaldiçoado, você achou um nerdão e agora ele já era Conhecendo minha sorte, ele já jogou o Necrópolis de qualquer forma. Eu deveria ter mantido pra mim depois, antes de... ah, eu Deveria ter mantido pra mim. Sim, arrependimento. Não, se arrependa de tudo que você fez. Aí você começa a falar com ela. Eu acho que qualquer opção dá certo, mas a gente elogia o cabelo dela. E ela fala: Mentira! Você não vai salvar o seu destino. Eu sei, por isso estou sendo honesto. É verdade, mas nesse caso, obrigado, eu acho. Agora vamos voltar ao sofrimento. Uh! Deu muito ruim. Certo, são quatro pancadas. Essa última fase é enjoada. Mais rápido escorrendo, feito arrebentar a aí, na máquina do pecado, algumas palavras antes Dor verdadeira começar? Bom, a gente fala algo a respeito de que queria ser punido antes por ela. Cuidado com Chega das suas bajulações baratas, eu faço meu trabalho difícil. A gente elogia o cabelo dela de novo. Olha, eu realmente não quero fazer isso. O pacto... Mas o pacto está selado. Nada te prevê, nada te evitará o... a sua dominação. Entretanto. Eu posso atrasar o seu tormento por alguns anos. Se você deixar o inferno e nunca mais nos preparar. Nossos destinos são um. Eu vou te matar e você vai sofrer. Mas eu... pode não ser todo... hoje. Então se considere com sorte e fora da minha vista. A gente continua. Eu disse está f... livre. Vaza. O que? Você quer que eu vá para o seu harem? Não seja ridículo. Você dividiria o teto com o avatar da dor imortal, que te jurou em sangue e te mataria por tortura? A escolhe a primeira opção e aceita ela. o ela nos aceita, na verdade. Ela foi a mais difícil. Se todas fossem difíceis assim, o jogo ia ser bem mais longo. Bem mais longo. Poderia, Poderia ser melhor. Porque acabou. Vendo quão longe o nosso ritual já se foi, eu vou tentar. Seria legal resolver alguns puzzles. E aí, cada demônio ser um chefe. Sua jornada chega ao fim, você pegou os diabinhas com sucesso e hoje é conhecido como Helltaker. Entretanto, não é uma vida fácil. E talvez será uma vida. Curta de muito sofrimento. Mas a vida é cheia de sofrimentos, não importa como você vive. Então talvez seja divertido. Vai lá. Talvez seja divertido. Meio que tô na tradução livre já. <risos> Agora a gente está na nossa casa. E vamos falar com todas as diabinhas antes de terminar. Vamos falar com a luz. Outra outra pet outra remessa de panquecas feitas vejo não hum, está tão bom obrigado pela ajuda não não diga nada É o mínimo que eu poderia fazer mas eu tenho que dizer que eu ainda estou tentando entender como você deixa fina perfeitamente fina toda vez e o jeito que gira no ar deve ser algum tipo de bruxaria ou experiência ah claro melhor dar panquecas para todos Panqueca Você está rendo, lendo comédia romântica? Pouco vi desse tal romance É a coisa mais safadinha que eu já vi Talvez eu tenha feito as coisas erradas des, Todo esse tempo Quê? Quero um encontro? Ah, eu sempre soube que você era um pervertido degenerado Panquecas Excelente, tem uma pergunta Diga por que as garotas dizem que você nunca tira os óculos? Por que disso? Ah, eu poderia te perguntar mesmo. Ah, eu? É porque eu sou cega. Essa é minha história. Se importa de compartilhar a sua? Talvez outro dia? Ah, vamos lá. As garotas estão fazendo apostas. Eu apostei 10 mangos que você tem visão laser. <risos> Panquecas e café. Aí tá o demônio cansado. Ah, demônio cansada não mais. Agora é demônio sadística. Você está muito forte de novo? Não, não, você realmente fez bem. Você filtrou da forma correta dessa vez. Mas não é assim e você pode sobreviver um dia sem os, dias que... sem os dedos quebrados, certo? Mas sinta-se à vontade de errar. O Hospital Local se provou muito competente até então. Próximo é 5h15? Expresso duplo sim? Não, é meu trabalho lembrar. É o seu trabalho lembrar, não o meu também bem, panquecas. Você sabe o quão difícil é encontrar um jogo de estratégia para jogar? Tudo que a humanidade produz é uma sequência mal feita ou uma cópia ruim. Gostaria de jogá-las de qualquer forma. Eu também, e com muito álcool. Precisaremos de muito álcool. Panquecas? Claro, mas eu prefiro... Eu... Mas eu preciso de fogo. Nada de fumar em casa. O quê? Ou o quê? Vai me punir? Vai em frente, eu sou uma menina amada. Ah, você gosta, não gosta? Ah, vai se ferrar. <risos> Panquecas? Quanto tempo estou aqui? Algumas semanas? Parece para sempre. As coisas que eu fiz e vi... Poderia escrever um papel espetacular e ninguém acreditaria em mim, é muito surreal. Ah, em minha pesquisa apenas arranhou a superfície, se importa se juntar a mim nos estudos hoje? Você estuda muito, como suas panquecas. Panquecas? Nós bagunçamos tudo. Atormentando os vizinhos de novo, o que vocês fizeram? A polícia está na porta, por que a polícia está na porta? Panqueques? Invasores estão tentando invadir nosso domínio. Devo me livrar deles? Não precisa, eu tomo conta disso. Ok. Se divirta. Vamos lá. Polícia, abra a porta. Panqueca. <risos> ah, obrigado, mas ainda temos perguntas. E essa é a história de Helltaker, narrada pelo bom e velho Beuzebun. Uma, um conto bobo, eu sei Pra ser honesto, bem podreira Uma história horrível sobre pessoas horríveis Mas talvez você encontrou alguma graça nela Talvez uma risada ou duas De qualquer forma, obrigado por fazer companhia este, Esta velha mosca Acho que não significa mosca Até a próxima Fim. Bem bonitinhas as imagens Bem bonitinho tudo né? Feito é feito pelo Van Ripper que eu mencionei, que tem um canal, vou deixar na descrição animações de RPG e este joguinho muito legal e o Patrick Kvart Carvat não conheço o trabalho dele mas, um bom jogo, curtinho mas de graça, estão pedindo apenas doações e valeu a pena, eu curti e aí, vocês curtiram? deixe o seu like, se inscreva no canal, da nos nossos vídeos a gente joga jogos indie como esse e Metroidvania e recomendações Deixa um comentário para a gente. A gente se gosta lendo e fica assim. Até o próximo vídeo, ó. Viva amizade!